Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Como é que você está, mano? Você tá bem? Tô muito bem, graças a Deus, e bem-vindos aí a mais um vídeo, mano Vocês pediram, velho, mano, na moral, no meu Insta Vocês pediram muito, e eu trouxe, tá ligado? Trouxe, como você pode ver no título Mas, calma, espera, não é tão simples assim Eu ainda vou começar do zero, tá ligado? Então, eu espero que vocês gostem aí, mano Eu arrumei uma continha aqui só pra eu fazer o primeiro vídeo Fica atento, porque eu vou tentar trazer mais desse conteúdo Depende do que você vai colocar aí, se você vai gostar Deixa o like pra mim saber que você tá gostando deste Tipo, de, de série desde o começo, episódio assim do zero, legalzinho Que que você acha? Você é massa, né? Então, mano, eu aguardo aí a sua opinião Eu vou começar aqui com uma série do Free Fire Eu tô fazendo com uma conta aqui, essa conta aqui, mano Nem adiciona porque eu vou trocar E eu vou deixar meu nick das próximas pra gente jogar junto, beleza? Então, já sabe, se inscreve aqui no canal Manda pro amiguinho que curte o Free Fire E, e só vamos, bora lá, vamos fazer aquela gameplay massa Bora lá, eu não sei aonde cair eu acho que eu vou cair no meio, tá ligado? Eu sei que tem uma vilinha ali. É... Eu não... Mano, eu não sei nem como é que é. Deixa eu ver. Uh... Nessa... Essa... que Sei lá, tá ligado? Pula! Nem sei se eu fui certo, bicho. Ah, ela tá... Onde que ela tá? Onde que tá a vila, cara? Ah, meu Deus. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Beleza, tamo caindo. Já estamos caindo atrasadíssimo, né? Mas... Como a gente teve Luca, nós... Né? Não faz essas paradas, porque nós de é vida é louca, tá ligado? Nós de é muito vida louca Mano, olha isso Gente, bicho do céu, vamos lá Pulou na casinha, vamos pegar Será que ele pega sozinho? A arma pega, beleza ah. Pegando arma sozinha Tá, vamos lá, tô quase lá, gente Onde troca de arma aqui Tá, beleza ah, agora eu sei onde troca de arma Gente, é sério, eu preciso diminuir isso Essa sense tá muito, muito rápida Mas também eu tô com medo de vir trocar sense E aparecer alguém, tá ligado? E se aparecer alguém, meu querido? Já é o vídeo, o pai morreu Tô vindo alguém aqui Ai, meu Deus Meu Deus, cara Pulei, velho, pulei Você viu? Você viu isso? Eu vou diminuir a sense, bicho Não andar, cara Pera aí. Caraca Mano, tá, aqui, colocar aqui no baixíssimo. Melhorou, gente. Olha! Caraca, bicho! Vamos lá que o pai tá on, cara. Eu tô com medo de tomar um headshot e eu tô sem capacete. Aqui, vamos ver se o carinha tinha capacete. Não tinha nada, velho, não tinha nada, bicho. Vamos lá, tamo com duas killzinhas. Sei que tô jogando mal, né, mano, mas respeito pai aqui. Aí joga muito pouco isso aqui, né? Você tá ligado, né? Aí joga muito pouco isso. Já vai deixando aí nos comentários qual arma que é boa nesse jogo. Porque eu preciso me adaptar, cara. Nossa, tem um cara trocando aqui, hein? Qual que é a outra arma que eu tô? Tô com. Ah, tá. Tô com uma MP7, é isso? Eu acho que tem um cara aqui em cima, hein? bom É. Ah, tá, o F vai pegando as paradas Não sei de verdade, tá, gente? Não é troll, não Eu não manjo mesmo Tem alguém em cima da casa? Não, acho que eu vi coisa, né? Preciso de um capacete, gente Se eu não achar um capacete, eu tô na roça, velho uh, mano, quer saber? Eu acho que eu vou pegar uma SKS Tá vindo gente aqui Oita bexiga, mano, é boot É boot Só tô jogando com boot aqui, velho Meu Deus, mano, tá muito rápido pra mim Juro pra vocês, velho é, Deixa eu tentar diminuir mais um pouco, mano Eu não tô conseguindo, de verdade, controlar essa parada aqui, velho Vou ter que diminuir mais, mano Tá no 13 E eu ainda estou sem capacete Eu acho que eu não passei nenhum Ah, achei um, boa garota Vamos lá, boa garota Nossa, nossa, o que, que foi isso? Não dá, velho Vou ter que diminuir no computador, mas não vou fazer isso agora, não não vou tomar uma bifa ali, o cara tá trocando cheiro aqui em cima de mim, rapaziada. Qual que é? Nós é do Rush ou nós é do... do Zé... do Zé Paradinho? Nós é do Rush, tá ligado, né, Joe? Olha, tem um trono ali. que isso? Fazer cocô? Sentar. Ai, meu Deus! Ai, Ai caraca! Filha da peida! que é isso, bicho? Por que agressividade? Ah, toma! Por que agressividade, cara? O pai só tava sentando no trono, Joe. Eles oh, estão trocando tiro aqui em cima, hein, manos. Rapaziada, eu acho que essa MP7 aqui, ou ela é muita pelona, ou eu tô dando sorte, ou é, ou é tudo literalmente boot, né, velho? Tomara que seja tudo boot. <risos> vamos lá, vamos pegar a MP7. tô com dó de trocar a MP7, velho. Não vou trocar, família. Não vou trocar, tá? Sinto muito aos players de, de Snapa. Estamos de capacetinho. Estamos no meio da safe. Estamos safe zone. O pai ainda não achou ninguém. E seja aparentemente. Um player de verdade Eu não sei aquele cara descendo que ruxou em mim, tá ligado? Eita, toma muito dano ali, velho Não sei Meu Deus Vamos ruxar, família, vamos ruxar um cara aqui, ó Eles estão trocando tiro de costas Pegamos, família É nossa eu não sei se eu tô fazendo certo Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô pulando e... Tipo, tá ligado? Pegando no alto Eu tiro no alto, bicho Caraca, tem alguém aqui Olha lá o carinha lá atrás, ó Não vou pegar porque com certeza essa arma não pega de muito longe é, Burro! Tu falou que não ia tirar, que não ia pegar de longe Você atira no outro, velho Olá, lá, o cara tá só de olho, ó Ah, droga, espoltei meu lugar onde eu tô Vou mesmo, viu, mano? O cara aqui dentro da casa, vocês viram? Caraca, família Tamo detonando o barraco, Joe O cara fugindo mal <risos> Nossa, eu tô pasmo aqui, velho Eu não sei, eu tô precisando de uma arma que atire de longe, velho Meu Deus, será que o pai vai ganhar, gente? Caraca, como dá TK aqui, velho? Não sei, juro Opa, opa Só dando TK então, Joe Tô dando TK, velho. Sabe o que eu tô fazendo? Eu não sei se eu tô fazendo certo. Mas, tipo assim, eu tô mirando. Aí eu dou uma levantadinha na mira, tá ligado? Pra tentar subir ela e... Eu acho que é isso que vocês falam, subir capa, né? Mano, eu vou pegar uma K, velho. Vou ter que trocar pela K. Ixi, se eu não pegar a K aqui... Lascou, família. Eu tô sem... Sem arma pra atirar de longe Ó, acabei de reparar uma parada aqui que é o seguinte, eu tô com pouquíssima vida Eita bexiga, como é que eu uso o bagulho? Será que é o 7? Não, eu preciso usar vida, gente Eu não sei qual que é o botão ainda Então eu vou usar assim, tá? Dando uma paciencinhazinha pra gente aí Estamos circulando safe ainda Ainda não pegamos um capacete monstrengo Vamos aqui no loot do cara Tem alguém atirando em mim Tem alguém atirando em mim Meu Deus, tem um cara aqui, velho Pegamos, boa família Vai deixando aí no comentário O pai tá jogando bem ou não tá? Tô dando coverzinho, tamo fora da safe Mas nós é vida louca Tem um carinha assim, ó Fora da safe também, família Vamos pegar ele no retorno aqui, se ele tiver atirando em nós Vamos pegar ele na safe aqui, ó Nossa Meu Deus, velho, não Tem outro aqui, ó, vamos circular A gente tá cercado, família Nossa, meu Deus, cara Cadê o cara aqui de cima agora? Putz grilo, gente, Tem alguém ruxando no pai A safe, meu, a safe Mano, tem dois, três aqui Era boot, era boot, era boot, família Meu Deus, cara, olha o tanto de boot É a festa dos boot, velho É a festa dos boot, cara Olha isso Olha isso Caraca, família, é a festa dos boot, bicho Tá faltando quantos? Tem quantos vivo? O cara tá pegando cover, hein Eu não sei se é boot não, hein, família Ah, eu não tô acertando o tiro nele, família Peguei Cadê o outro, família? Que tava ali. A gente tá precisando se rilar, hein? Oh, caraca, precisa se rilar, gente. Vamos lá. Ainda preciso aprender qual que é o botão que faz fazer isso. Tem três, família. Tem um já atirando no outro ali em cima. Cadê ele? Já era, família. É nossa. É nossa? Ô, oh. oh, louco, velho. Ô, oh, louco. O pai é monstro. Deus me livre. Ai, um. Não... Puts, grilo. Não consegui terminar, não. Tá bom, level 4, tô aprendendo a lidar ainda com isso, tô, tô aprendendo a jogar, você tá ligado, né? Tá ligado, né, família? Vamos lá, vamos ver o que que chegou. Cara, eu gostei, velho, eu gostei disso, gostei, curti mesmo, de verdade, de verdade, gostei. Hum, vamos ver quem. Bom, então, vou ficando por aqui, velho. Eu espero que você tenha gostado. Você viu festa dos boot? Maluco, era uma reunião. Não era uma festa, era uma... Uma, literalmente, uma reunião no final do jogo que tava todo mundo. E tu sabe, tipo, você vê que é boot, porque os bichos tavam se encontrando. O quanto que atirava ninguém, tá ligado? Mano, que vergonha, cara. Na moral, tipo, velho. Não, é... Sei lá, velho. Comenta aí o que você achou desse bagulho que eu tô... Vamos ver tá ligado? Tá ligado? Mano, eu pensei que ia chamar a hora do chá, tá ligado? Tamo junto, família. É nóis aí. Espero que você tenha gostado realmente. Manda pro amigo aí pra dar uma verificada na no nossa gameplay aqui do Hora do Chá. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.